O que aprendemos sobre felicidade com os cães? Os cães, sem sombra de dúvidas, é o melhor amigo do homem. Eles são capazes de nos alegrar, de nos fazer sorrir e, sobretudo, faça um carinho você vai ver que ele parece transbordar a felicidade. Eles são radiantes, se alegram facilmente e assim acabam alegrando a nossa vida. Não é à toa que os cães nos acompanham desde o início dos tempos. Surpreendentemente, existem muitas lições de vida que podemos aprender com eles, principalmente quando falamos sobre a felicidade. Para os cães, a felicidade é simples, porque para eles, brincar importa muito. E também para nós... E nos mostram isso. A felicidade pode ser encontrada em momentos de silêncio. Porque a felicidade é contagiante. Não guarde rancor. Jamais guarde rancor. Isso só vai te fazer mal. Cães entendem o que está acontecendo à sua volta como eles são conduzidos por seus instintos e dependentes de suas reações intuitivas. Quantas lições de vida eles nos ensinam. Comenta embaixo aí o que você já aprendeu com esses lindos cães.